E a galera que é o Micaí. É, bem, no vídeo de hoje eu vou jogar DOS. Sim, jogar DOS. No PC, cara, por um que pareça. Eu tô jogando PC, é jogando normal, vocês podem ver. Tô, é Roblox, é. Eu tô jogando Roblox, é um jogo aí. Bem, eu, eu tô meio diferente do Roblox. Eu acho que vocês perceberam. Eu tô de viazinha 41. É porque eu fui banido pelo Roblox É, é ontem. Vou ficar uns um três dias banido. Ou seja, só a segunda... Estou tá ouvindo? Mano, mano, o FNAF, velho. Cara, eu nunca tinha visto isso aqui, velho. Eu jogo 12 há muito tempo e nunca vi isso aqui, velho. tem ali os Maio lá, Windows, série. Ninguém sabe o nome dessa porcaria. É, mano, vou jogar. Tem essa aranha aqui, ó, é o Timothy, aranhazinha. Pior que bicho que tem. E bora jogar essa parada, né? Pô, o maluco quer é entrar, mas não consegue. Adiós. Tá, bora jogar essa parada aí. Bora ver que dá essa carniça aqui. De novo. Pega, mano. É, começou. Eu vou pular o elevador mesmo porque eu não tenho paciência. Tá, valeu. O hotel. Lugar mais mal assombrado do mundo. Pior que a construção de inteiramente. Oh meu Deus, deu um lag do cão aqui. É uma fogueira. Tem isso aqui. A saída. Lembra um pouco a Backrooms. Lembra um pouco a Backrooms. Ô meu Tá, eu não me assustei porque eu já vi o bicho. É, tem nada aqui partir parte mesmo Essa sala aqui é nova Não tinha no jogo 002. Tem que contar Porque tem um bicho novo cara, que, dá, dá, que aparece duas portas E vocês vão ver quem é Eu conto as portas pela mente mesmo Pô, oh, bicho ali tirou um pouco da minha vida oh, Olha quem é essa pintura tem o um título de greediness. Que era um bicho que todo mundo pensava que ia vir pro jogo. Mas no final era só bait. Um uh, curativo, isso é bom. Meu Deus! olha quem é? Essa pintura tem o um título de... Backyard. Pô! Parece aquele meme lá. Um sapo lá. Tá, ah, moedinha. Eu estou olhando de gaveta pra... Oh, meu Deus. 7. Tá, é uma porta só mesmo. Não é a porta do bicho. Essa porta tá toda arranhada. Ah. Ah. Mano, é muita gaveta. É, acho que eu não vou... ...feito. 008. Tá. Pô, oh, tanto de moeda. 009. Ixi! 209. Sério, tu? Ah, tá. É uma aposta. Peraí, tem gaveta? Não, tem. É, bora. Ih, é só a da alavanca. Deixa eu procurar essa parada aí. Mano, são do DOS me dá um repil. Ah, tinha até aqui a alavanca. É, vambora, né? 0011 e a velhinha. Isso aqui é útil. Isso aqui vai ser útil nas últimas portas. 0012. Ô, oh, mano! poder essa aranha. É o Timothy. Essa porcaria. Tá, o que tem aqui? Oh, só uma gaveta. Queria que tivesse o um baú. Que agora tem baú nessas portas. Ah, pelo menos uma moedinha aqui. 002, please. 013, né? O bicho tá vindo. Caramba. Essa aqui. Aquela ali não é a porta correta, é a porta do bicho. 014, tá? Ô, oh, meu Deus. 014, certo? É a 15. Não é aquela ali, aquela lá é do bicho. 016. 0016! Essa aqui. Oh. Ah, beleza. Oh, Essa aqui não. Esse aqui. Beleza. Moedinha. 008. Esse bairro de moedinha é impressão minha. Sim, pressão minha. 0019 ou... Oh. Ah, tá. É porta única. Um coativo. Que eu tomei aranha de novo. Tem um relógio que botaram recentemente Essa parte que tem A chave, que tem várias portas É muito chato, porque tem que ver gaveta por gaveta Um baú até que fim Olha é, mas tô ricaço aqui ah, Vamos ver o que tem aqui É, tá aqui Essa porta aqui, não é do bicho porque não tem número Ah, gaveta Ah, pelo menos tinha um dinheirinho, né é, bom abrir essa carniça. Essa, essa parte até que é boa até, porque essa gaveta aqui, ela tem. Pode vir um item. Isqueiro, um isqueiro. É, é um item bom até, porque é pra passar o. Porque é pelo menos pra assustar o, o psil. vindo, tá vindo o bicho. Meu Deus. Entra Ah, chega até vi a fumaça dele. 0023. 0024. É, porta única. Eita, aqui o... Lareira. Te esqueci o nome. Porra, sou burro mesmo. Cara, ia lá o Psyll. Não, mas não é ele. Por enquanto, Mano, eu vi o bairro do Psyll. Tá, mas. Não é ele. Eu sei que não é ele. Porque ele foi longe, não é? 0026. Tá. Ixi. Eu tô a 0026. Então é essa aqui. É essa aqui. Porque, sorte, porque ela é legal que só de tocar no cadeado tu, tu já toma O bicho já vem pra cima de ti é, meu Deus. legal que o bicho até é rosna, né? Ó, nessa aqui Eu ouvi o bicho rosnar. Mano, cadê, velho? Mano, eu não tô achando essa chave, velho. Ah, nato aqui. A 0027. Ué, moedinho. Eu não vi, né? Ah, eu tô em silêncio aqui, velho. Vem Ah, meu Deus. a sala do Psyll. Até escutei ele. É, tem que ter chave? Ah, não. não. Oh, eu quero te chegar. Tá. E olha lá. Entre duas referências. Tá, não tem um crucifixo aqui. Realmente o crucifixo aparece aqui, né? Zazado 31 Zazado 32. Zaza 32 Não é essa aqui oh, Vocês ouviram? Parece que ouvi barulho de vidro quebrando Ai, tá vindo Pera, o bicho. Ah, tá vindo. Deu até pra ver a cara. Não dei de é rush, na verdade. Eu, eu já sei do dócil. Corredor longo. Isso aqui não é bom. E quem spawn aqui, coisa boa não é. aí, O oh, meu, o, o zóio, eu, eu vi um bunker que tá pra ver ele né, oh, olha ali, mas não olha direto pra ele, porque senão vai mamar, Ô, oh, mãe, mano eu odeio essa aranha, já é a terceira vez que essa porra aparece na minha cara, adeus, beleza né, última chance de olhar pra mim, eu entendi a referência. Oh, mano. Ai, velho. 0038. E olha lá. O zóio. Um outro zóio. 001 de outro, né? Mano, ai não. Me esqueci. Essa aqui, né? Essa aqui. Eu não sei se era a sala do, do bicho. E olha lá. E, e o Francis. Caraca. Tá colado ali. 40 40. Tá, não é essa aqui. Não é essa porta. É aquela ali. Espera aí. 40. Então é aquela ali, meu. Ai, meu Deus. Eu vou, eu vou conseguir passar, velho. Porque é só no celular que eu sou ruim na... A Sink Chase. A perseguição do sick Mais conhecido como o Francis. É, é o preço meu jogo que eu play E olha lá. Corre, BR. Vamos... Ele tá vindo, tá. Eu não vi ele, eu não vi ele, mas ele tá vindo. Estão dele correndo. 2045 Essa aqui, olha o braços não, não, tá travando aqui. Caraca, 2047, 2047. Olha lá, deu 2047 Ih, meu Deus eu vou usar o lockpick meu, tô sem paciência agora na hora do psil né isso é bom né, porque eu odeio essa praga 0049 ia lá e o dinheiro ia lá velho Alien Red Paraguai Ou Demongorgon Dependendo do seu ponto de vista Tá, Ghost Dream e aqui Tem som aí que lembra a Disney Não sei porquê Mas eu venho aqui Nada aqui Cadê, uh, cadê Tá aqui uh, Cadê eu, É eu que tô cego Vamos Acho que tá pra ali. Asma, nossa. Ei, tem aqui. Mata Tá ali, tá pra ali. Tá, eu vou subir aqui. Só espero ele vir pra cá, né? Aqui pra trás. Não tem nada aqui. Nada aqui. Ah, tem aqui. Tem outro aqui, só que eu acho que ele vai vir pra cá. Ah, tem outro aqui. Pode passar por aqui, velho. Tá. Deixa eu descer. Aí a gente desce. é aqui, né? Pelo menos. Ó, oh, tem um librinho ali. Eu vi ali. Tá, ele vai passar por ali. Ele vai vir pra cá, ele vai vir pra cá. Ele vai vir pra cá. Ah, tá, ele só passou. Ah, ele só passou reto. Tem aqui o um negócio. Vai ter um pouco do código. É, isso. vai é pra lá, mano. Vou pegar aqui o livro. Tem mais aqui. Os que escutei barulho tava aqui. Tava aqui. É, tava aqui, né? e Ih, tá vindo. Agora. O outro livrinho aqui, né? Ô, oh, cara cadê? Cara. Ih, meu. Deus. Já peguei. Ô, oh, meu Deus. Meu Deus! Meu Deus, fiquei tenso aqui, velho. Tá, já tem um código inteiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, tem tudo. Bora no... anotar essa porra. Bora anotar esse bagulho. 1, 7, 3, 0, 9. Tá, esse é o código. Onde é que... Tá pra ali o bicho, né? É, tá pra ali. Deixa ele passar. Passar reto. mais livre tu pega, ele fica mais rápido. Isso que eu percebi. Ai, meu Deus, do meu Deus. Do meu Deus! Do mano, ele quase me pega, mano. Caraca, velho. Mano, eu fiquei isso nessa hora. Ah, deixa ele passar. Passa reto, passa. Eita! Ah, meu Deus. Ah, você tá de brincadeira. Calma a boca, de Light. Eu sei. Oh.